Ah, boa tarde, meninas, muito obrigada ah. por vocês toparem fazer a entrevista, né, eu sou a Nicole, ah. jornalista aqui da Uníndese, né, e primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome, de onde vocês são, o curso que vocês fazem, né, quiser contar mais alguma coisa sobre vocês. É, meu nome é Aline, eu trabalho com educação de surdos já há uns 12 anos. Eu... Sou funcionária de Tabon da Serra. Eu acabei trabalhando passando num concurso que eu prestei por curiosidade e nisso eu comecei a entender quem era o intérprete. Aí que eu comecei a viajar para esse lado. Eu sou professora, sou pedagoga, então eu já trabalho em Tabon da Serra com sala regular e acabei entrando também como intérprete. Então, desde o meu segundo ano como professora de sala regular, eu conheci a escola de surdos. Não era uma escola, era só um centro de integração. Hoje em dia é uma escola bilíngue para, para surdos e eu sou a coordenadora da escola atualmente. Bom, eu sou a Cláudia. É, bom, eu faço o curso de pedagogia bilíngue porque eu quero muito, muito, muito alfabetizar a criança surda. Então, assim... É, eu sempre digo nos lugares que eu vou e que eu tenho a oportunidade, que o Libras mudou a minha vida, né, mudou muito. E eu fiquei muitos anos sentada no sofá com o, o ensino fundamental pela metade. Um dia me despertei, voltei, fiz esse tempo que faltava, em seguida fiz o, o ensino médio, né, o fiz, Completei numa escola na rua da minha casa à noite. Eu ia no meio da molecada. Aí fui, fui dando a cara para bater, né? Fui indo, fui indo, fui indo, e até que fui parar em lugares bem, é, bem legais assim. Tive, interpretei vários muitos lugares. Inclusive eu e a Aline fizemos o Lula Palusa, que foi assim uma experiência maravilhosa. É, tive o privilégio que para mim foi um privilégio de interpretar na época para o nosso presidente Bolsonaro interpretei para ele interpretei em vários lugares importantes fui para congressos de autismo e eu queria perguntar para vocês né como que foi essa experiência de ser intérprete de libras em um festival como Lula Palusa né Olha, quem me chamou foi a Claudinha, né? Ela que me enfiou nessa. No começo eu falei, não, não vou. Imagina, tá doida? Eu aparecer assim, não tenho coragem, não sei nem o que fazer. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o público, né? Só que, falei, ai, ah, quer saber? A experiência tem que ser vivida. Então, vamos. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. Foi uma experiência incrível. Conheci muitos intérpretes. É conhecer o, o lado de trás dos palcos, né, a gente conhece como espectador, né, e tá ali por trás nos vídeos com câmera, as interpretações não foram fáceis, foram muito desafiadoras, mas a gente fez tudo com muito sucesso, foi muito interessante, foi uma experiência totalmente diferente, porque eu tenho experiência de sala de aula, que é completamente diferente, é ali, tete a tete com o professor, com os artistas ali no palco, a gente não tem contato, a gente não tem esse retorno, como tem em sala de aula. Então, para mim, foi incrível. É, eu é. também, assim, é, é. quando a empresa me chamou, e aí ela disse, ai você, por favor, porque eu, assim, é uma empresa que eu já trabalho tem um tempo, me ajuda a chamar pessoas que eu estou precisando de tantos intérpretes. É. Na hora, eu... É a, a cara da Lime. <risos> Eu falei, não, é a cara, tem que ser livre. Aí chamei algumas outras pessoas e, e chamei a Aline Então assim, foi realmente uma experiência maravilhosa é, Eram três, é, três containers E nós estávamos numa equipe Em quatro intérpretes, né? E eu, a Aline, mais, a minha filha e mais uma amiga E assim, foi uma parceria maravilhosa Porque teve tempos que as músicas eram em inglês e a Aline era a nossa salvadora da pátria, porque a Aline era que dava uma, né, uma controlada no inglês. Então, assim, uma ficava interpretando, uma ficava no, no espelho, uma ficava procurando as músicas na internet, a tradução, e a outra lia a música, que era em inglês, lia no português a tradução. Então, assim, foi, assim, foi uma experiência assim que... É, chegamos em casa quebrado depois dos três <risos> dias, mas assim, eu faria tudo de é, novo. Qual papel vocês acham, assim, que estudar na Uníntese teve, assim, nesse trabalho que vocês fazem hoje em dia, assim, vocês acham que fez alguma diferença, assim? A estrutura da, dos cursos de Libras da Uníntese fez diferença, porque sempre é um professor de cada lugar, os alunos também são de vários lugares do Brasil, e juntar todo mundo mesmo que virtual, mas todo mundo ali junto, com toda a troca que a gente tem, sem querer, a gente pega o trejeito de um, trejeito de outro, trejeito de outro, e a gente se constrói nisso. Sim. Então, isso Sim. foi muito legal. A Unitese sempre propõe isso, de gente de vários lugares diferentes, porque tem que ser assim, a gente tem que conhecer a Libras de outras regiões. As variações estão aí, e se a gente não internalizar isso, a comunicação não flui. Então, é. a Unítex tem uma estrutura de aula que é muito interessante, que é sempre muito válida. Os professores são sempre de lugares diferentes, faixa etária é diferente, o jeito, personalidade completamente diferente, e eles não escondem isso. Eles são muito autênticos, e isso é muito importante para a gente se desenvolver. Gosto muito é. da Unítex, por isso eu já fiz um monte de curso. Para finalizar, eu gostaria de saber assim, uma mensagem que vocês deixariam para pessoas que sonham talvez em ser intérprete de libras em participar de um evento assim como Lula Palusa por exemplo que mensagem que vocês deixariam assim Bora lá Aline eu começo <risos> é, a língua de sinais ela é muito bonita ela é sempre muito interessante muito curiosa varia muito de pessoa para pessoa e às vezes só assusta algumas pessoas só que a gente não pode se deixar levar por isso, tem que encarar. Os desafios estão aí para a gente ir para cima, para a gente atravessar, passar por eles e se aperfeiçoar cada vez mais. Eu sei, eu entendo porque eu sou super tímida, então a língua de sinais para mim abriu portas, porque eu consegui me expressar melhor, me expressar de maneiras diferentes e perder o medo de ter contato com outras pessoas. Então, o ser intérprete, para mim, mudou muito minha postura enquanto pessoa, não só enquanto profissional. E, que nem, o caso do Lula Paluza foi o profissional, porque ó, se joga, vai tá com medo, vai com medo mesmo, porque se a gente não começar de algum lugar, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem Exato. que começar. Né? E é isso. É, entrar na Unim se fez a diferença entrar para o Nintes e nos levou para coisas que a gente não imaginava, porque é, realmente tem alunos de todos os lugares e você passa a conhecer sinais de todos os lugares. E aí é onde você pode assim, ter uma desenvoltura melhor, ter um conhecimento maior. Então, assim, Sim. há tempo para todas as coisas. né Então, nunca desistir, não importa o tempo que vai demorar. Uma hora você vai chegar na, na, na meia fluência, na fluência, no, no, mais ou menos, mas os surdos são tão bonzinhos, assim, eles adoram, quando você também não sabe alguma coisa que eles querem ajudar, né? eles adoram, não, sinal esse não, aquele não. Então, assim, é uma troca que faz, assim, você se sentir útil. O Libras me faz sentir útil, entendeu? Então, é muito hum. bom. E eu agradeço muito ao e por me dar essa oportunidade. Porque talvez se fosse em outro lugar, eu só estaria fazendo a pedagogia. Hum. Que qualquer Entendi. faculdade tem, entendeu? Tem um monte. Mas a, a pedagogia já bilingue, para mim, me incentivou muito, me deu muito prazer, está me dando prazer. E assim, tem dias difíceis, tem dias mais fáceis, tem dias mais ou menos... Mas, assim, é, só tem agregado. É, as pessoas precisam entender que ninguém começa no topo. A gente vai passar por vários passinhos, vai começar Sim. devagar, só que se a gente não começar, a gente não chega. E aí que a gente vai adquirindo experiência, vai conhecendo outras Sim. pessoas, vai absorvendo um pouquinho de conhecimento de cada um. E assim que a gente Sim. cresce, né? A gente precisa ir com medo. É, é passinho de formiguinha, né? vem A fluência vem com o trabalho mesmo, o trabalho. com a comunicação com os surdos. Então, eu é. não nasci intérprete, acho que ninguém nasce intérprete. É. As é. pessoas é. se tornam, é. e a gente é. se torna é. intérprete tendo intérprete, é, é. se jogando mesmo é. para começar a entender. Uhum. Quando você trabalha, você reflete sobre o que você fez, e nisso você vai criando mais ideias, e vai formulando outras maneiras de interpretar uma mesma frase, e vai te construindo uhum. enquanto intérprete. É importante não desistir. E eu, eu brinco com o pessoal daqui da escola que não existe hierarquia. Então não tem o que sabe mais, o que sabe menos. Está todo mundo para se ajudar. É trabalho em ajuda. equipe. Não tem outra opção. Tá, tá. Ou se ajuda ou se ajuda. ajuda. Ou se ajuda ou se ajuda. Ou vai ou vai, né? É. E não tem, e nunca assim, tem gente que fala, ah, mas ai, não tenho mais idade para isso. Tem sim. Tem sim, tem sim, porque o Libras é, mexe muito com a cabeça da gente, porque você tem que pensar <risos> muito, você tem que se esforçar muito, você tem que trazer sinais lá do tempo, não sei de onde, por algum motivo, e isso ajuda muito você a manter a, a, a memória em dia, né? Uhum. Então, assim, é extraordinário, é maravilhoso. O Libras é um mundo fantástico.